Eu gostaria nesse momento de que você meditasse conosco. Diz assim a palavra: Meu Deus suprirá toda todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Meu querido e amado ouvinte. Você que está nos ouvindo agora. saiba que. Deus. Ele tem muito. Que dar para o teu filho. Tem muito a oferecer. Para cada um de nós. Seria o meu Deus. Suprirá todas as vossas necessidades. Que você venha acreditar, confiar nessa palavra. Se ele falou que suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, significa que é para você esperar nele, que é para você confiar, continuar acreditando. Deus tem uma promessa para a sua igreja a cada dia. A cada, são 365 dias que nós temos no ano. Deus tem para nós surpresas. Todos os dias. Todos os momentos. Todas as horas Deus tem novidade. Às vezes acontecem algumas situações que nós não estamos esperando. Nós ficamos surpresos e perplexos, e preocupados. Mas por que disso? Por que daquilo? Só que Deus, Ele suprirá todas as nossas, as vossas necessidades. Não importa o tamanho delas. Se vier uma prova grande, também vai vir uma vitória grande. Porque nós só conhecemos Deus quando as coisas estão tá tudo bem. Quando está tudo legal, aí nós falamos, poxa vida, Deus é. Poxa, Deus está operando, Deus está. Mas quando nós estamos passando por luta e por provação, ou por alguma situação, também você tem que acreditar que Deus está nesse negócio. Porque é justamente a hora que você passa a conhecer mais a Deus. Você passa a saber... Quem é o Deus na tua vida... E como você está na presença de Deus. Quando está tudo bem, está tudo bem, né? Uma maravilha, está tudo bem. Mas e quando... Vêm as provas? Aí vamos murmurar? Vamos achar que Deus não é com a gente não vamos aumentar a nossa fé é justamente esse momento que nós falamos Deus muito obrigado muito obrigado pela prova porque eu estou de pé porque existe provas porque eu passo as provas Continue te louvando e te glorificando. Faça isso. Glorifique a Deus, irmão. Todos nós passamos por grandes provas, por grandes momentos que nós achamos que Deus até esqueceu de nós. Talvez você está dessa maneira. Será que Deus esqueceu de mim? Deus não esqueceu. Deus não esqueceu, porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Fique em paz. Você lembra do povo quando foi para o deserto? Deus não deixou eles passar qualquer tipo de dificuldade. Levantou vários inimigos, Deus colocou todos por terra. Levantou várias situações, não faltou o pão, Deus mandou o maná, não faltou carne, Deus mandava as codornizes, Deus não deixou de suprir as necessidades do povo. Aquilo que o povo precisava, Deus, ele supria as necessidades. Então você aquieta o seu coração nesse dia. Aquieta a tua alma. Não turbe o vosso coração. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós temos que continuar acreditando, confiando. Não desista. Não desista. Porque Deus é aquele que cuida do seu filho. Ele falou: eu sou bom pastor, e como bom pastor eu cuido das minhas ovelhas, seria ele suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Fique em paz. Amém? Pastora, mas é, só vou receber isso só lá na glória. Né? Só lá na glória que eu vou receber essas riquezas, só lá na glória. Enquanto você estiver aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui adorando, glorificando, exaltando, guardando os mandamentos, a palavra de Deus, e reconhecendo que o Senhor é Senhor na nossa vida, Ele estará suprindo todas as nossas necessidades. Porque também aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é passageiro. Tudo é momentâneo aqui. O que Deus tem é para sempre. Deus suprirá Todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor, mediante as situações. Meu filho está assim, meu esposo está assado, né? Fica tranquilo, Fica tranquilo. minha casa está de cabeça para baixo. Você está na presença de Deus? Você crê no Senhor? Você depositou tudo na mão dele? Entrega toda a tua ansiedade, coloca tudo, deixa, deixa Deus agir, você só vai ver. Somente com os teus olhos olhará e verá o que Deus estará fazendo por você. Não desiste, não desanime, fique firme. O Senhor falou como eu fui. Como Moisés, também serei contigo. Como Deus foi com os profetas, patriarcas, como Deus foi com os discípulos, também o Senhor é contigo. Amém? Deus que vos abençoe. Mas eu quero deixar para você aqui uma palavra de reflexão no Salmo de número 125. A Bíblia Sagrada diz assim para nós: aqueles que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. A gente vê essa palavra, essa essa palavra do salmista falando com a igreja, falando com nós, que é aqueles que confiam, aqueles que entrega, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que faz da sua vida, não mais a sua vida, mas deixa Deus entrar na vida dele e fazer ele uma nova criatura. Seria que que confia, que entrega. O que, que é entregar? É você colocar tudo na mão do Senhor. É você não ter dúvida que todos os seus passos que você for dar, são passos guiados por Deus. Quando você confia verdadeiramente e entrega os seus passos para Deus... Você vai passar por algumas provas sim, porque é necessário você passar pela prova. É necessário você passar pela situação. É necessário você mostrar para você mesmo, não é mostrar para ninguém, mas mostrar para você mesmo. Que você tem condições de verdadeiramente caminhar e vencer. Por isso que os que confiam no Senhor, não confiar muitas vezes na própria pessoa, nós, homens. Sabe como é que é? Você está confiando naquele que tudo pode fazer. Aí você vai mostrar para você mesmo, a coisa mais maravilhosa é você mostrar para você, que você não pode, que você verdadeiramente não tem, mas que quando você verdadeiramente confia no Senhor, você tem, você pode. Você vai, você faz, porque a tua confiança, ela está totalmente em Deus. A tua fé está totalmente em Deus. Bíblia diz que são como montes que não se abala, mas permanece. Vem o vento, vem a tempestade, mas a tua confiança está em Deus, né? Vem as decepções, mas a tua confiança está em Deus. Vem as pessoas muitas vezes trazendo notícias péssimas, como aquilo que aconteceu com Jó, mas a sua confiança está em Deus. Vem aquela pessoa que você achava que ele era seu amigo e ele te decepciona, mas você está com a confiança em Deus. Vem o seu patrão que sempre bate na sua costa falando, poxa, você é um bom funcionário, de repente fala assim, não preciso mais de você, mas a tua confiança continua em Deus. Seria, vem qualquer coisa, mas você está continuamente confiando em Deus. É? Vem as decepções, ninguém gosta de ser decepcionado. Mas vem as decepções, mas você permanece firme, falando, opa, eu confio é no Senhor. Porque quando o homem confia em si mesmo, ele faz dos seus braços a força dele, achando que ele não precisa de A, de B e de C ele acaba não indo muito bem o caminho que ele acaba indo ele vai indo, vai indo, daqui a pouco ele perde força ele perde a coragem, ele perde a disposição ele perde o ânimo né? e ele vai ver que verdadeiramente ele é tão limitado mas para reconhecer isso você tem que estar na presença de Deus, amigo. Quantas pessoas que não reconhecem. Quantas pessoas que falam, eu sou, eu posso. Não. Reconheça, olha para você e reconheça que você mesmo não tem condições. Mas quando você põe tudo na mão do Senhor, você começa a ter vitória, irmão. Você começa a ter vitória no trabalho, você começa a ter vitória na sociedade, você começa a ter vitória aonde que você chegar. Você começa a mostrar o fruto da vitória, as coisas começam a acontecer e você fala, o que, que é isso? O que, que está acontecendo? O que está acontecendo é que você verdadeiramente está aprendendo que sem Deus você não pode fazer nada. Se você não entregar a sua vida para Cristo, se você não reconhecer Jesus como teu Senhor, você não pode entrar na nova Jerusalém Celestial. Talvez você fale, mas eu já estou com 60, 70, 80 anos, não importa a sua idade. Reconheça o Senhor Jesus como teu Senhor. Reconheça Deus como seu Deus. Reconheça o Espírito Santo como aquele que cuida de você, que te dá graça. Que na hora que você está fazendo alguma coisa errada, ele vai lá no seu coração e, né, e dá uma balangada, a você e fala, poxa, está acontecendo alguma coisa. Reconheça que sem Deus você não pode fazer nada. Os que confiam no Senhor são como um monte são que não monte ser que não pode se abalar. Não deixe as pessoas te abalar. Pessoas vão querer te abalar, sim, porque faz parte, até para provar você. Como que vai provar uma coisa que você não passou? O que acontece? Você tem que ser provado. Mas pastor, porque tanta prova, tanta prova. Ninguém pode passar por uma faculdade se não passar pela prova. Ninguém pode vencer uma maratona se não passar por uma prova. Ninguém pode vencer um torneio se não passar por uma prova. Ninguém pode ver vacas gordas se ele não cuidar da vaquinha. Se ele não zelar da vaquinha, não vai tomar do leitinho da vaquinha. E tão pouco ele vai comer uma carne gorda. Então tudo tem uma prova. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. Fique com esta palavra de reflexão, no nome de Jesus. Já estou vendo alguém em línguas falar, em nosso meio ele começa a operar. Não tinha o Espírito do Senhor, mas hoje eu tenho este Consolador, vivo contente louvando ao meu Senhor. Dai lugar, irmão, dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar, dai lugar, irmão, dai lugar. que Jesus Cristo. Igreja, dai lugar Que Jesus Cristo quer te arrebatar Dai lugar, irmão, dai lugar Dai lugar, oh cidade, dai lugar Dai lugar, igreja, dai lugar Que Jesus Cristo quer te renovar